Guilherme é um hey. não... tá, jornal, MCs previsível Aumentativo, mas aumenta o nível É tipo isso, mano, pode pá Que o Santoro chega agora, mano, chega pra improvisar É oito, não é? Pode pá, eu vou nascer Chegando e rimando, meu mano, matando cis É tipo isso, mano, cê sabe Eu não dou miguel, eu chego na batalha pra não fala de nada, meu mano. Sabe que eu mando improvisada. Se chega aqui pra não falar nada nessa rima, demonstra que não veste, não eu trago veste emocionado direto do coração ah, Cê sabe que eu não te aturo, tranquilão Você veio de Rio Claro, seu talento tá escuro Então vaza daqui, cê não é MC E nessa fita agora, mano, eu vou ponto de Porque cê sabe, eu mando a palhinha Pode crescer, jodão, cê é inseto Te esmato mal, Jolinha. Vaza da minha frente, meu parceiro Porque agora você perde, você vai sair daqui vermelho Porque, meu mano, tá ligado, cê tem mancha preta E eu sou preto mesmo, porque é de nascença É isso aí, meu mano, Ai que você não entende E porque o seu nível pra mim não rende porque meu mano tá ligado no intuito Eu posso ser o um campeão Mas não esqueço meus amigos Ah meu irmão, o que você tá falando Vou ficar vermelho de vergonha vendo você rimando Porque tá complicado, não quero te ouvir Então você sai daqui, você não é MC Esse é o Santoro que você fala mano Né Rodrigo Santoro É as panteras detonando No máximo, melhor você parar Porque na base agora eu pego te estraçalhar Aumentar o nível, tomar o juízo Aumentar meu nível pra ganhar de tia, Eu nem preciso, na moral Nesse evento, pra ganhar de ti Eu só ganharia com 0,1% Essa é a mentalidade, cê não tem a qualidade Esses MC já passaram do prazo de validade Fechado